Eu sempre fui um rato de encontrar a saída de que a culpa não é minha. Sabe Sim, aquele negócio, também. tipo assim, você tá, você tá na cozinha, aí cai coca cola no chão, a, a, a formiga vem, começa um monte de formiga, a sua avó entra, você tá com a coca na mão e ela fala, não fui eu. Não vou fui, fui eu. Pegar a coca que quer beber agora. Você sabe? A minha responsabilidade zero. Zero, a culpa é da formiga, ela que gosta de doce, a culpa não é minha. Então, Olá. hoje eu acho tão lindo você se responsabilizar, tipo assim, vamos pô, deu um B.O. E você fala assim, opa, essa foi pra mim, hein? Isso falou comigo, ó. Obrigado. Vamos ver o que eu posso Sim. fazer aqui. Porque você contando a sua história e acompanhando o que você vive, porque assim, eu sinto muita verdade em tudo que você fala, porque assim, se tem uma mensagem que você me passa só de conversar, é que você é uma pessoa que você não perde tempo. Sim. Você não é de perder tempo. O tempo pra você é oportunidade, porque você valoriza a vida. E, meu, você falou um negócio hoje que, tipo assim, me deixou tocado no, numa das suas aulas. Inclusive, pessoal, quem estiver acompanhando, vai no Insta da Fer, Fer Freitas. É um feed lindo, vocês vão adorar. E tem sete aulas que eu assisti hoje, ainda bem que o meu chefe não tá me ouvindo aqui, que eu, assisti, eu ouvi enquanto eu tava trabalhando. Que coisa linda! coisa linda! E tem uma das aulas que você fala assim que o seu pai né, é muito exigente, assim, que às vezes ele pegava você no sofá meio que viajando na vida achavam que você estava vagabundando, e muitas vezes é o que as pessoas pensam. Que você simplesmente Sim. parar, velho, é, é construir, é criar, é, é andar em direção. Sim. E assim, Fer, você disse uma coisa bem importante, que foi a respeito de você sair. Qual foi o momento mais difícil nesse momento que você se viu sozinha lá nos Estados Unidos? Porque foi tudo novo, e eu sei Sim. que o melhor vem depois do poço, né? Não sei se você já, já assistiu o filme também, o posto que tá na Netflix, que muita gente está falando sobre descendo no nível, tem interpretações. Sim. Mas para você, como que foi isso? Porque eu acho que é muito rico as pessoas saberem que sempre existe uma saída, mesmo que a saída pareça ser muito difícil. Sim. Então, o momento inicial, quando eu resolvi ir embora do Brasil, teve uma pessoa que falou, a gente negociou um lugar para ficar em Miami. Então, assim, quando eu cheguei no aeroporto, eu já tinha comprado, eu tava só com o dinheiro da minha passagem e o dinheiro que eu é esse lugar para eu ficar lá quando eu cheguei no aeroporto. Que eu mandei a mensagem no WhatsApp para essa pessoa. A pessoa sumiu até hoje. Ah, não sei, cadê ela? Eu, eu que... ela? eu tive que ficar ali perdida por alguns dias sem saber o que fazer. Então, naquele Meu momento, Deus. você fala: E agora? E agora? O que vai ser? Só que, daí nesse momento, você fala: Eu já tô aqui. Não tem o que eu possa fazer. Agora eu vou ter que achar uma solução. Vou ter que achar uma saída. E aí eu comecei a conversar com um amigo meu, que tem lá no Facebook, falando contando para ele a história E conheci uma outra pessoa no aeroporto que falou, olha, se você precisar, entendeu? Eu te socorro Então assim, eu tive essa experiência de ficar no aeroporto, Sim. entendeu? De ficar no aeroporto sem saber o que fazer, que destino ir Então a dor vem assim, mas aí depois isso aconteceu várias vezes De eu programar uma coisa, ir para outro país, chegar lá, furou E aí? Entendeu? Então, assim, a gente começa a, a deixar com que o salto aconteça neste momento. Então, se eu soubesse tudo, não tem graça. É igual a história verdade. do filme. E a verdade é verdade a de videogame que eu falo: você está jogando videogame? Você quer ficar lá na mesma fase? Não. Você quer ir para uma fazinha diferente. Sempre. Então, o que acontece? Quando as coisas acontecem errado, eu começo a rir. Falo: meu, e agora? O que, que é? O que, que eu preciso ver nesse negócio? Porque a gente corre da dor. E só na dor que a gente cresce. Então, cada Verdade. não que eu recebi foi um degrau maior que eu pisei. Então, hoje eu falo, meu, vai lá, tá com medo? Vai. Tem dor ali? Cega a dor, porque é ela que vai te transcender, entende? Então, assim, esses momentos que eu não sabia o que, que vai ser no dia seguinte, é, que cheguei assim falei, e agora? Tô no aeroporto, sem destino, sem dinheiro, sem saber o que fazer, e agora? E aí o universo vem e te mostra que, que a, a saída é por um caminho que o universo tem melhor para você. Você tem a visão da sala do, do quarto que você tá. E aí tem uma, uma consciência maior que sabe muito mais o próximo passo, que é o seu seu próprio pedido. Então você criou aquela dificuldade para transcender o antagonista. Sim. É você que criou ali para transcender. Então eu entendi nesse primeiro salto ali que eu dei que eu precisava viver o um desconhecido, que o desconhecido é que me faz crescer. Daí você quebra a, a crença E depois que você quebrou hoje Não existe uma situação que não tem que pra mim Não vai ter solução no, no momento seguinte Então eu fico rindo quando alguma merda acontece Entendeu? E me fala uma coisa, assim uma coisa pessoal Você ainda tem contato com a sua família Ou seu estilo de vida hoje te afasta bastante Você não consegue ter contato com ele? Tem, eu tenho contato É oi, tchau, te amo E é isso Eu fico <risos> eu imaginando Sabe o que... que... Sabe o que que deve parecer, assim, tipo assim, pelo nível de entendimento que você tá, você parece aquela tia rica, que chega de Nova York, que chega, cheia de sacola, e quando você passa a suas sombras já cuia as pessoas, tá ligado? Eu imaginando. A minha família é muito simples, é né? assim, muito simples, muito simples mesmo. Eu saí de casa com 15 anos. Então, assim, é, eu amo meu pai e minha mãe. Hoje eu já entendo que tudo que eles me deram foram tudo que eles precisavam me dar. A situação do meu pai ser alcoólatra naquela época foi a melhor coisa da minha vida, sabe? Mas hoje eu entendo que esse amor, quando você ama de verdade, você tá dentro. Você não precisa tá estar abraçando o físico. Então, hoje Sim. eu sinto mais amor por eles, né? Então, assim, eu tenho contato com eles direto, com a minha família, mando oi, te amo, te... entendeu? Mas eu tenho essa energia, assim, que pra mim, eu falo pra eles, a gente tá conectado. E hoje eles entendem isso. Sabe, hoje a Sabe minha mãe, que que é religiosa, eles falam que ah, hoje você está mais perto do que antes Porque antes eu morava lá e não ia na casa deles Sim. né Então assim, eles me veem, meu pai fala Você é uma, uma grande mensageira e tudo mais Você tem que fazer seu trabalho Hoje eles entendem perfeitamente que eu estou feliz, eles também estão Isso é muito grande, mas eu mudei eu dentro Eu mudei a minha vida dentro e o universo inteiro reverbera tipo a, a nova Fernanda, né? Sabe por que eu perguntei isso daí? Eu acho que é muito interessante e a sua resposta foi surpreendente, porque essa situação do coronavírus tem invadido, e logo em seguida eu quero fazer uma pergunta sobre isso, que pergunta do pessoal, é, as pessoas, elas, se você faz um questionário sobre o que é mais importante, as pessoas, bom, a família, a família é mais importante, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal. E Sim. as pessoas falam que não tinha tempo com a família. Só que você Sim. vê nos posts, nas uenas, nos memes, o que está acontecendo, que as pessoas não estão se suportando dentro de casa. Você ah. sabe? Tipo, tá um bagulho de tipo assim, meu. Eu, nossa, eu quero que sair que pra eu... Então, é, é importante a gente saber também que quando a gente tá bem definido, até por esse degrau, a gente consegue passar, às vezes, a gente consegue passar bem, na é verdade. Porque eu acho Sim. que toda confusão externa revela uma confusão interna, né? O fato Com de você certeza. se sentir sozinho demais, o fato de você se sentir acompanhado demais, porque nada tá bom, né? Então, Sim, é, é um ponto. O que pra mim foi muito forte nesse momento, por exemplo, é, hoje, na vida, o que, que eu falo? Todas as pessoas precisam se autocompletar. Qual que foi a minha primeira busca? Eu quero ser autossuficiente. Por quê? Porque a gente fica buscando muito o apoio da mãe, do pai, do namorado, de alguém. Quando a gente não consegue enxergar, o que a gente tem que aprender naquela relação... A gente se torna um escravo daquilo e a gente acusa o Deus e o mundo daquilo. Só que a gente não vê que o erro que eu vejo nele está em mim, né? Então, nessa situação, por exemplo, agora, tá todo mundo dentro de casa, tá todo mundo se enxergando os capetas que são, porque o que estão vendo no, no amigo, no irmão, tá dentro deles. Então, lá a questão da sombrinha, que a gente tem que abraçar e falar, nossa, igual no meu caso, eu via pessoas que se expressavam muito, porque eu tive uma parte que eu reprimi outra parte que eu era faraldeira demais, então, assim, quando eu vi aquela coisa que eu reprimi no outro, eu tinha raiva. Eu tinha raiva de todo mundo que se expressava, todo mundo que era bonzinho, porque todo mundo que tinha as coisas, porque eu não tive. Então, quando a gente vê por esse lado da sombrinha que a gente está reprimindo, a gente enxerga que é oportunidade. Que enxerga que é a oportunidade daquela relação nos crescer. Mas.